Foguete espacial mais poderoso da atualidade, o astro da música David Bowie e esse carro elétrico que aparece em órbita. Olha só, esses três elementos fazem parte de uma das histórias mais impressionantes da corrida espacial. O teste foi feito ontem por uma empresa privada e promete revolucionar as viagens ao espaço e também deve aproximar um pouco mais o homem de Marte. Quem tem mais detalhes sobre essa aventura para a gente é o Daniel Wideman que fala lá de Nova York. Daniel, um assunto bacana para a gente comentar hoje, a gente sempre fala de coisas pesadas, né? Isso daí é super interessante, essa corrida espacial. Qual o significado de fato desse teste que foi feito ontem com esses três elementos aí? Explica para a gente. Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Aline. Bom dia para quem está nos assistindo o significado você até já adiantou, é o fato de você ter agora essa capacidade de mandar essa carga alta para o espaço nas mãos da iniciativa privada. Né? Então, hoje em dia, o foguete mais possante, o dobro da capacidade de qualquer outro foguete da atualidade, está nas mãos da SpaceX, que é uma empresa privada aí do sul-africano Elon Musk. O que eles fizeram ontem foi impressionante em vários níveis. Primeiro, por causa, realmente, da força desse foguete, que não, não tinha um lançamento tão grande assim nos Estados Unidos desde 2011, quando foi, lançada, quando foi lançado o último é, ônibus espacial. Então, a gente está vendo aí as imagens do lançamento. Você percebe que esse foguete, na verdade, ele é uma mistura de três foguetes. Ele, são, são três Falcon 9, quer dizer, com nove motores cada. E tem o do meio e os dois do lado. São 27 motores, então, impulsionando essa carga para o espaço. A, a, não só esse lançamento em si, que era a parte mais importante, esse início, a parte mais importante, não só isso deu certo, como posteriormente os dois foguetes que estão ali do lado né, daquele central, eles se desprendem, eles depois retornaram à Terra e eles pousaram simultaneamente, de novo, em Cabo Canaveral, na Flórida, exatamente como era a simulação é, que, que antes a SpaceX tinha divulgado. Tem esse lado também muito simbólico, que a plataforma usada para é, lançar esse Falcon Heavy, que chama, ele é exatamente a mesma plataforma que foi usada para lançar o Apollo 11, né, que levou o Homem à Lua pela primeira vez. Então, tem, tem esse simbolismo muito importante e tem muita gente comparando, inclusive, esse foguete com o Saturno 5, que é o último grande foguete da NASA, quer dizer, é, que na verdade é um, é um foguete maior até do que esse Falcon Heavy. A gente preparou um, um gráfico para vocês. O Saturno 5 tinha 111 metros de altura, o Falcon Heavy tem 70, e a capacidade de carga do Saturno 5 é mais ou menos o dobro do Falcon Heavy. E, e, e vamos lembrar que, então, por mais impressionante que seja esse, esse Falcon Heavy, a gente, 50 anos atrás... Estava mandando o dobro para o espaço quando a gente mandou o Homem à Lua. Raquel Aline. Raquel Aline. Agora, Daniel, você está comparando aí com outros lançamentos anteriores, mas essa viagem foi muito mais bacana, com um toque meio pop, talvez até um pouco extravagante. Afinal, teve aí uma mistura de carro espacial com o nosso querido, saudoso David Bowie, que nos deixou, inclusive, há exatamente um ano. Exatamente, Não, tem uma parte supermarqueteira disso, né, Aline? Que é você botar um carro da Tesla, que inclusive é uma empresa do próprio Elon Musk, que é dono da SpaceX também. E, e dessa brincadeira. Mas essa brincadeira, ela é importante. Tem muita gente que está criticando, dizendo, poxa, botou no espaço, um negócio não serve para nada, que é esse carro. Agora, olha só que imagem espetacular. É um carro absolutamente normal, tá? Um carro como outro qualquer, não tem modificações nesse carro. Ele agora está viajando pelo espaço, vai ficar milhões de anos dando uma órbita elíptica em torno do Sol, passando perto de Marte, passando perto da Terra... O, eles botaram uma música realmente do David Bowie, né, Vida em Marte, dando essa ideia de que é parte da missão da SpaceX é levar o homem para Marte. Então, essa brincadeira, na verdade, tem um, um valor inspirador muito importante, porque normalmente quando você faz teste desse tipo, você podia mandar um bloco de concreto, uma pedra. Então, eles mandaram um carro que é muito mais legal, muito mais interessante, com uma câmera, a bateria já acabou, não dá mais para ver isso agora ao vivo, mas durou aí 12 horas... E realmente, como a gente falou, fala, explodiu na internet isso. E demonstra essa corrida espacial, porque, na verdade, o que o, o, que o SpaceX quer? Quer ganhar dinheiro. Eles cobram 90 milhões de dólares para fazer um lançamento como esse. Eles já têm planejado aí um grande satélite da Arábia Saudita, que vai ser lançado nos próximos meses. Continuam a desenvolver um novo foguete, que tem uma um abreviatura... BFR, que mais mal mal traduzindo, seria foguete grande pra caramba. Que não tem um nome oficial ainda. Esse foguete grande pra caramba seria o foguete que poderia levar um homem a Marte um dia. É, ainda tem muitos anos pela frente para isso acontecer. Esse é um plano no papel. A NASA está mais perto, inclusive, desse destino, porque tem aí um foguete grande pra caramba também, que chamou SLS, que deve ser apresentado nos próximos dois anos. E esse sim, mais ou menos o tamanho do Saturno 5, bem maior que o Falcon Heavy. Aline,